Dá, rapaziada, estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos aqui no nosso canal da PEN. Se tu puder dar aquela moral, tamo junto, hein? Se inscreve aí. Passadinho contra. Cara, quero de Ione, mano. Eu acho que ser é melhor aqui, brother. Mas, porra, mono no Ione, brother. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Eu tô botando mid top, hein, chat? Se eu cair top, a rapaziada pedindo um Aí eu jogo. Essa runa aqui é meio trotos. Deixa eu pegar golpe de escudo e condicionamento. Deixa eu pegar isso aqui. Cara, como tu lida com KS e roubo de CS? Depende, cara. Depende muito. Pergunta muito válida, brother. Às vezes o cara não tá fazendo a maldade. Ele só não entende o que é bom, e o que é ruim. Que coisa, não? Bora. Eu tô contra quem? Caçadinho. De gota. ITP e, e verdinho. Deve estar de osso. Igual sangue. Cara, isso aí não é muito justo, não. Mas tudo bem. Ele me deu uma magia, chat. Ele me deu uma magia, tirou aquela vida de mim, velho. Ah, vambora. Esse foi o problema. Se ele troca, tipo, só auto-ataque W e sai, é meio complicado pra mim. Mas ele é o ataque W e continua ouvindo. aí se fudeu. <risos> ué, ué, ué, ué, ué, ué, ué. Calma aí, calma aí, pô. O moleque do cara é Broke. Ele só é jogou errado. Tá ligado, chat? Tá ligado? Simples assim, mano. Posso até frisar wave, mano. E da B? Não. Vou tentar puxar e vambora. Porque tentar frisar... Tô enferrujado, cara. Meu controle de wave no mid não é tão bom, não. Melhor só puxar, no ver das dúvidas. E dar B. Mas falar que se eu não tivesse tak speed ia ser difícil fazer isso. Tá bem quem mano. Ok, aceito essa troca. A wave ainda tá puxando pra mim, hein, chat. Então só mantenho. Não, esse cara a gente tá de sacanagem, chat. Cara, e se eu falar pra vocês, ele ia morrer. Posso falar porque ele não morreu? É porque não tá com o Ignite, queira. É, tudo bem, mano. Nossa, aí eu trolei. Pois esseível é muito bom, mano. Nossa, aí eu trolei. Ah, sim, se tivesse dado Ignite já era, mas não queria matar ele com o Ignite. Então por que eu matei, eu matei ele no normal? Porque no alto ataque que eu ia matar ele, foi o ataque que procurou minha passiva. O que que tem 50% dano mágico, ele tacou o shield do queizinho dele Tancou essa minha passiva e não foi dano suficiente, mano Porra, my bad, mas caralho Porra nem ia calcular essa merda, brother. Esqueci, mas my bad Não, amigão, fica lá sendo carentão na tua, de boa, cara Tá ligado? Vai ajudar sua mãe a tirar as compras do carro, cara Morri? Ah, mas é claro, mas é claro, ó Nemezinha? Ah, arigato Morri. Close Tipo, posso... Podemos só deixar open e reportar x9? Zero vontade Tadinho, tadinho no meu time, rapaziada Deixa o cara, mano Deixa o cara sem problema não. Essa aqui é a parte mais feliz do dia dele, velho. um dia vida cobra. E aí, chat? Vamos... Não sei, fazer um power farm aqui. Vamos ver quanto farm eu consigo fazer, brother. QX9? Os 9 players da partida de reportar o cara. Pode se reportar, né? <risos> Tem um Iver nem um negócio aí, tipo... Rapaziada, a gente aprende, conforme vira passa, de não dar atenção pra carentão, tá ligado? Então é exatamente isso que a gente não vai fazer, cara. Pegou a visão? Fica tranquilo. É menor de 15 anos, tá ligado? Sabe nada da vida. Fica trolando o jogo dos outros pra ele. Uh, pegou o W da Nami. Eu acho que eu é mato esse cara, chat. Ó. Eu acho que ele tá morto. Ó. Oh. Tá, não. Cassinha broken. Eu mato? Será que eu mato? 128. 87. 46. Mato nada. Close. Tanque o bicho, né, mano? Tanquezinho bichão, mano. Sai, Deise. Sai, Deise. Não deu B. Ele tá dando B aqui. Ah, 4 rapaziada. Pô, pior que esse jogo era facinho de ganhar, cara. Tô tá tranquilo. Vou pegar esse aqui pra speed. E vamos dar uma andadinha. Pô, a Vayner tá insana, mano. Tá 0-0-0, cara. Porque ninguém teve oportunidade de jogar. Ah... Foda-se. <risos> o jogo acabou pra rapaziadinha que tá chegando agora. Tem um player muito desprazeroso aqui no time, cara. Aí ele tira a vontade de todo mundo de jogar. Cara, olha esses malucos, brother. O jogo daqui é o jogo mais fácil do mundo de ganhar, velho. Mas ninguém tem vontade de jogar. Porque se a gente ganhar... O menorzinho que apanha da mamãe e vai ganhar pedreira. Complicado, né, rapaziada? Complicado Felizmente esse desprazer aqui, né, mano? Mas vira que segue, bora pra próxima Caraca, aqui o Itzende seria nice, chat Por causa desses dois Mas já tem o Zelo, você não pode fazer mais, não Então a gente iria ou pra Infinity Vou completar o corta curazinho aqui, cara que é muito interessante O Ivern tem um item que cura E a Sona também vai ter Eu acho que até antes do corta cura Poderia ter ido pra saber o que, mano? Corta escudo, bota fé Eu acho que foi build utility pra Ione, mano Dá muito certo Caralho, velho. Olha o dano que eu dou no cara, chat. Não! Cara, o jogo é muito fácil de ganhar, mano. Os caras ainda estão fazendo dragão, brother. Tá 4x5 desde que começou o jogo, chat. Achei dois dragões os caras não fizeram nenhum, mano. Que isso, brother. Morri. Ui, morri muito, chat. Morri muito, morri muito. Já tem três, tem três pessoas aqui. Vou puxar essa próxima. Vou tentar levar uma sona aqui, ó. Vou tomar outro stun. Dá um daninho aqui, né? Tentar não deixar a Vini de pegar a kill. Nice. Cara, o corte escuro aqui seria interessante mesmo, mano. Como é que é o nome? É esse aqui, ó. Direto feito a picareta, né, mano? Tô lendo aí, mato suave. Ah, Soninha. Não, não consegui dar o último kill! Nossa, ia matar, cara. Se ela não dar o um exaustzinho, eu mato. Legal, mesmo eu no full limite, ainda mataria se não tivesse exaust. Legal, legal, legal. Cara, não quer mais escudo, não? Filha da puta. Cara, viu que jogo fácil de ganhar, Chaz? Tá com X5, mano. O jogo inteiro, 4x5. Ó, oh, os caras deveriam ter focado mais de... Meu amigo, acho que eu já tô grande, hein? Cara, vocês viram o tamanho de cura escudo que a Bane recebeu? E eu matei ela mesmo assim? <risos> achando de não de nada, pô. Cara, eu preciso... Acho que de Infinity, não. Eu preciso ficar vivo. Porque eu tô com muito utility. Achei Achei Meu Deus, ele não morreu. Acho que merda é essa, cara? Morri? Não nope. Tamo junto, rapaziada vou Tentar ganhar esse jogo aqui, cara Mano, os caras tão muito escuro e muita cura Fora aqui, já estão cheio de armadura já, mano Vai ser difícil eu Vou de Infinity mesmo, tá level 15, mano Duas level na frente de qualquer um Brota, brota, brota Vamos lá, vamos lá Aqui no Minion Que? Que? Relaxa que eu tô vivo Oh, trolei Rexach que pega Cara, que problemático, mano. Continua, continua. Sete morreu você caçadinho lá. Vai ter uma sono aqui, cara. Mas, né? XD. Isso daqui é 600 de ouro, mano. Não sei onde tá vendo. Eu vou morrer. Ah, vou morrer, chat. Vou pegar 600 de ouro aqui, cara. Se foda. Cara, GA ou infinite? É melhor infinite, né, mano? Tô muito agressivão. Vamos infinite logo. E depois a gente fecha um cronômetrozinho com GA. Acho que é visão, bro, né? Cara, agora eu dou muito dano, tá ligado? Isso é só de resistência, mano. Vambora, porra. E aí, Juqueira, caralho. E aí, Juqueira, mano. Simples assim. Vambora. Boa, Rexai. Boa time. No cu do carentão que apanha pra mãe. Uhul. Então, não sei se é IG, não, gente. É só inib mesmo. Tô emocionando aí. Show de bola, mano. Vambora. Cara, eu preciso... de é Quanto que é? Ah, não. É bem mais caro que isso. É mais mil que eu preciso. Fechar isso aqui eu carrego. Tá, os caras tão lá no mid. Preciso puxar mais uma. É tá, uma pink aqui, ó. Sai. Que isso? Tá, não sai não. Ele não, não tem dano pra matar ele, tá ligado? Ele pode fazer isso. Brinca! Cara, mas um ataque eu matava, velho. Então, tô com 300 farm, leve 18. Tô forte, brother. Calma, calma, calma, calma, calma. Nice, vambora, chat. Se tiver flash, bagulho doido. Esse corta a escudo aqui tá fazendo uma diferença, Eu não tô ligado, brother. Viada, a vai ser meio chata, hein? Mas a consegue lidar. Ó! Oh! Vênia, filha da puta, cara. Você viu o que ela fez? Consegui acertar um quezinho nela ainda. Safada. Consegui acertar um quezinho nela ainda, safada aí, chat. Uh! E aí, Playboy? Suave? É, mano. É isso. Jogo 4x5 do começo ao fim. Reportem o menininho que apanha pra mamãe. X9. Bidir. Well é, essa aqui foi realmente o well play. 4x5 e ganhamos. Ah! Às vezes nem vale a pena ganhar, cara, mas é isso. Didi.